É, muito bacana te observar sozinha Refletindo luz de, de outros continentes quem dera fosse minha Viajando pouco a pouco no universo à frente Sempre que me encontro aperreado Olho pra janela esperando fazer contato Sei que você me enxerga e finge que não quer conversa Porque quase Cosmo mantém nossos corpos separados Será que a mancada rouba a luz de um astro? Será que esse encontro algum dia se passou? Busco algumas provas de que seria o primeiro homem A avisar no seu coração, baby Será que esse brilho alguma cela roubou? Será que seus campos são de pedra lodo? Juro que me encontrou com sincera de concreto nem que seja a minha última ação. Vida inteligente que disser que é minha. Vida estrela quente que nos ilumina. Sinto que te sente aniquilada por ser fruto de uma trilha entre galáxias vizinhas. Moonwalk, seu novo Neil Armstrong. Deixa minha bandeira bem cravada na cratera pra mostrar pro mundo todo que nossa alma dominou. o. Uh, é, pode parecer clichê. Fala sobre tudo que mirei em você. Essa noite é nós no Breve Máscara de gás pra oxigênio render. É, deixa a nave estacionada em qualquer vão com me observo, o triste é o um mausoléu Yeah, me dê a mão Me sinto solitário, quero a sua atenção Seu corpo é relicário, vale alguns milhão Um passo a cada trote, eu monto uma nação Então vem, seu tempo colabora Eu vou contigo pra qualquer abrigo longe de nossa constelação Se chuva de cometa fizer parte do cenário A gente casa e faz o sol de lampião Um dia perguntaram como é seu lado escuro Um tanto duvidoso, eu juro Chega de barreira, eu tô cansado de ser vítima dessa quilometragem absurda Homem escuta, pega a curva pela ajuda, dessa aguda Eu dor Levo pra qualquer lugar, dentro do extremo ao céu Procuro um bom satélite pra nosso ló de mel Lua minha, lua amiga, linda lua, toda sua, minha moral Fumando back no quintal, atrás do nosso mapa astral Juro te conheço de outra vida, minha querida Sua poeira cósmica é meu sopro angelical Yeah, ay, tem minha zona espacial, um pouco acima do Nepal Na órbita de pedra mais caliente que no eclipse Me deixa quando volta revigoro de lua sangrenta, sabe interpretar minha fase lenta Morre de ciúmes quando chama Pro homenagem da pinote. quando volta tá cinzenta Moonwalk, seu novo Neil Armstrong Deixou minha bandeira bem cravada na cratera Pra mostrar pro mundo todo que nossa alma dominou uh, hey, Seis dias estão contados, estou